Mi dà, clara cuba, caro Silvestro! Però Johnny, da come prima mi dava da pazzo! sicuro? no! Sustenta pazzo! Ma te ne posso un altro telefono? PAN FUI MI PORTA! Johnny, ma posso i miei cocchi, Johnny! Abre porta, PAN! Johnny, ma non posso i miei cocchi! Posso combinare i miei comidi, PAN! Johnny, abri i porta, PAN! Johnny! come combinare i miei comidi, PAN! Johnny, abri i porta, PAN! tarde. Esta noite né eu vou não? Não se não não? Mas agora guerra, vai começar. Posso pouco tranquilidade para ficar aqui Como você é quer me tranquilo? Depois ah? eu ah, ser sí? apa ah, bom sí? motivo. My motivo, is é... é é é a louco bit of a a little bit of a little bit e ser a little bit of a little bit of a little a little bit of a little um of a a little a Ah, bit of você little bit of a little Você of a little eu a little bit of a little bit of a e aí? Bom saco, como um eterno para sua vida? Se que vou dizer? Se O que eu que Minha amiga, você não vai não tem nada a ver. Tem mesmo um corpo, uma jaca um pouco na direita, um pouco na Não. um pouco na direita, um pouco na direita, um pouco na direita, Sim, pouco na paciência um, um pouco hum? na direita, um pouco na direita, um pouco na direita, um pouco na direita, um pouco na direita, um pouco tempo, tempo direita, eu um não compreender. É, É Koki, não sou porquê da sinha aqui. Maria, não sabe, não sabe quanto duelo que é doer o menino com o menino se acabou a noite. Eu não sabe. Uau, você é que se dá, menino tem problema. pe, yeah, já, me, me solta em quase tudo as coisas que dê. Duxi, toma. Ai, Duxi. Você não botar de cabeça, sério, reduzir. No, não, but sano. know me. Não, não. no, no, no, me no, no, no, no, no, no, Deixa. Vai pouco pouco Tá bom, Luci. Que foi que fui hora cuba vai a e tra. agora não vai chegar a casa? Ah? Ei, guanta! Mas você sabe A mim tá Mari. A mim não tá nada vai água, compreende? Sim, mas agora que eu não estou a hora de para chegar a casa. Tende quinta, papia! Tende quinta, papia! Não tem nada de desordem, sobre as coisas de essência. Ei, que você pensa, ah? Como não tem nada de reclamar de bisabo? Tem uma coisa que não fica muito bem, porque a minha mãe me dá e está respeitando e está recebendo a minha ordem e a minha ordem. Como é que do chão? Vou atender a um rato. Para comprar um demi, porque tem bosque e botou aqui dentro, botinho como cross. Para comprar um demi, bom botinho saca placa, paga rir, paga telefone, paga auto, paga tucos. Antes de eu abrir a boca, antes de eu quizás, vou fazer algo aqui dentro. Para comprar um demi, Anto? O, a vai Achei. Mas, mas pensa, não? Onde não quero vir para trás? Um cachito, um coche de trás, né? Os oh, vêm daqui com quem? Como está apontar-me aqui? monta mira ir para ir, me tem ir, ir, ir, ir aqui. Esse estúpido botão. Estúpido aqui, como? Ei, mas o que é a minota não Vai Nada. é assunto aqui não. Que aqui. Não está bonami, placa, bo. não tá bo. Se si, a para buscar, outro me busca, placa. está me placa com alma não o sábado está fresco, nada, pero que tenes nada es más, va y fue mi lugar guardame, es más Guardando. sorry Mari Mari, sorry eso es sí, que más ya. Não você não não sei, sei vergonha, que será? serve, ah? não um job fico com salário fico para dar o De sem. Oswin? não tá importando! Você tá mim? Não tá mim. O que eu tenho que fazer está está de querer nenhum homem para cima, né, Ei, Mari, não sou um papá? Minha não tem nada mais de papacubo, Oswin. Minha não tem nada mais de cubo. Vou me ser a pensar pro meu cubo ir, vou me angarar-me e ser o meu mestre a si. Bye, vou te encubai. Bye, legame. Assim, por favor, bye, legame, Oswin. Por Deus, me taclás cubo, me taclás cubo, a você. Pique o coração da Silvia, tô tende, tende me. Mira, mas nunca mais vivo vida, vou cruzar nem me caminda. Va a tener mi nunca más O tá, que passa? isso? Tá que, era, tá que Ai, Ela é isso? O que é O que é Shari. O que O é de que então, a minha parada, não posso denunciar. porque é a única maneira que eu não esporrei é minha Eu me empolgarei o mas me que o é um homem é é de plano tem sua cabeça. impulsivo eta, O me não é a cabeça to Nadia. Não é a cabeça Não Não é Mas me medo. Nadia, Eu a Não consumir a curva. Mas de Não o que Delicace, tá? no, de minha casa, tá? Não, de minha não, não. O casa está cerrado, tá? Amigo, tata, a tarde, não vamos abrir bocas. Pajairo passa. Nosso passa um vasôr, um mot. Muita mata, não. E não é que eu estou comendo. Nós não morrem. Está molestada, papo e ambrosio, não? Ei, não comece a zerbo, não comece a zerbo. Nós estamos amigas, tá? Amiga, amiga não? não está de bom e de malo. Pensei, nós estamos amigas, tá? Nós não morrem. Você está? Pero uma negra está quedando alto. Ai, é sei. A mim não está. Eu não sei se você vai descer. o resultado Como Estou continuamente sentindo a polícia e a banda está indo para buscar um slápe para agredir. Mas nunca não está indo. E com que vai bem, não é que está tão E sempre trata na relativamente bom, Chari. Nadia, o que você sabe, não se me nega uma recompensa para toda a maldade que está se cubo Não, Se não tem caminho de queda, não que queda de minha casa. Mas se não é que está dentro do bairro e beck, que menos de algo não vai é muito bom com ela. Mas, Madhya, vou te tá compreender. Não pode imaginar que vou te avisar, Shari. Mas minha mãe e tata de fundo sempre assim. Se amam. Não paga mal com ela. Shari, você a vista de um milhão para mim. Você a vista especialmente de, de uma chinesca. E só tem roupa e medo de amar com Não a cabeça. Vou contar com ela. Ele puta! O A Kabai, kabai isso a? É, está de... É, que você dizer, mas, é, Ei, aqui. Mari aqui, não? é hobby, se não tem né, não tem nem Vou outro assim. Nadia está bom cassar, mari está está está machado duro na saco, de casa está difícil, para para Nadia para o Oswin, você está é consciente, não com nada, não? Que na, na, na, na, na minha vida que busca. Ok, eu ensinar, você. Mas você está que tu rato pensa que o Pascuco um de banda? Não, você está é protegendo assim, Não, já, Mas sempre você está me com canso, não, eu vou Oswim, você é, uma diferente de vida, não? Que hora para buscar nada para me e que não culpa uma maneira antes, mas. que eu vou para para trás. e Isso é importante. isso é mais importante. Ah, Justamente! terror mais grande como nós, como nenhum que eu comentei. A, A denúncia-se algo útil. Diz para nos demonstrar nosso machismo com alto tá? com a altura nós nós nós fantasias tá de parte no nós sexual a todos uma sexo mas importância com amor Então, todo através to, de tempo não uma sexo mas pelo costume entre homem e mulher tanto dois se frustra tanto mais é mulher não por por distrair lema o homem rabia impune respeito pro best guy jurado só tem aqui é ponto tá no homem, mas se obedece no homem pode como é para aquele só se esse não sou só só de ele tem que ser obrigada a imponir a mim. Mas não nada. Claro! Mas eu quero algo mais. Eu que algo outro. me quero mais carinho. O que é isso aí? Entende aqui, Grensley. Não pensamos com uma cansa, com uma fada, de ir cama com que dia em dia fosse mais e mais. O que eu quero nota algo outro. Um cambio. Mas que está temporalmente? Um cambio? Claro! Fácil. Ah, você. Si. Então, se você que, é que é um cambio, que é nós vimos, que nós vimos, ah, que que é de um um homem que nós ER é, é que Bom, que que que que você quer ter coisa e nada que está buscando em Não, Não, não, em geral, me estou apiando. É muito, muito, muito. Poderia um cambio em forma de pensamento, sustento moral, compreensão 100%. Mas, mas, mas, o que você sabe? O que você ensina? Você sabe algo que você não sabe? simplesmente não que o vira consciente não como ele já foi notado com meu amigo este papo família atrás para um simples atração temporal com uma satisfação chambô mas então, ao final da conta ¿no? Nadia não ninguém tá nota mais como é com marido quanto esse é o que eu vou realizar hey, que que que que me está insinuando como é que é ser consciente não como tem um bom momento em casa o corpo que sai de porta de lente, não tem outra de porta para trás. A honra não custa a vida. Nunca não a bom e mal tempo. Não, eu com eu que não, não para que é com nossa com não, mas o ponto está com o que é na centro como é, é ponto? Claro que sim! é para que não a si você tem que com o mar, subindo, que que o que que que que é é que que tem algo que, você sabe, não? que você sabe? É assim, eu possa, assim. É assim que, é que eu sabe? para assim, averiguar, uau, de não, passou, sabe, para a maneira que me sabe, mal impressão, mal pensamento de Maria, uau, tem bom coração você é Uau, tá a dor de desesperação, não? Está ali, caia, arrondia, caia. Uau, o que eu ponho sempre para pagar água, luz, telefone, gás, etc, etc. Pode comer? Tá, pensei mesmo, para buscar um trabalho, vás? E assim não me ponho sempre, como eu me ponho de? <risos> Quanto serve, cara? onde é disciplina para trabalho. Perra, tá tem trabalho, tá aqui? Ah, diz para um rato, não? Então, para ajudar a amante, em vez de cobrar a minha família. Uau, vou estar para nós vamos buscar ajuda a amante um amante que eu tenho para sin embargo bota tata de uma família homem de um homem que luta no bem-estar de sua família sim, sí, mas que homem que te dedicar a mim, meu amor? e a demais minuto que eu não vou trabalhar aqui, tampouco acaso bota, kere, bota que ele quer que ele possa sudar com a maneira que estava antes, se que a Nadia lhe obedece, compaí mas você sabe que quando... No... e eh, eu assumi o nosso legume é coque, não? você sabe que você sabe que o catarra tem ei, bolo e, e, mais, mano <risos> pode vou ter que ter algo, no algo gransle, que não sei, mas eu tem algo que que não que eu que Quanta caba? Eu não, Tanchi, quanto não soma? Ah, eu saco, que posso andar com a dici pra tente de de noite, então eu com meus drumi para Miami, ainda eu posso andar com Mas que Tanchi está com a dici pra que também conta nos dici pra tente de quinta, mas eu drumi. tá E como, Tanchi? Passou ter um com Tanchi, sabe que problema com a mamma, com o mas não trabalha com não trabalha com Tanchi, não pode com Bruto. No, é verdade, mas Tanchi falta de aqui, sim? Sí. Não é tá verdade, não tenho de ter uma Mas é que um Aqui no mês? Sim, sí, Duxi, aqui no Com minha e não trabalha com Sim, a, a o Tanchi bom não te viu se tá enchendo a camada viu se a mãe do betersca não sei que tal nós ser que tá enchido chary eta live em outra como é que está a empata enchendo a caça bom como é que está a mãe na outra enchendo a caça está bem bando ah ser que argumente com o destino já nem acha o pimes churrais chinesca pincas sí. bom do chilango Mm -hmm. Tem é o que bom, aí ó Que massa? Eu Oswin para o Ando o Ei, já que me Que que está mas eu snack. Não no para pisar a minha nada, você não compra não compra de casta, será? Não No direct. está comigo? Aqui, um ah, okay, oh, detalhe aqui, Bossa, aqui? Oh, aqui, não acabou? Uh, uh, hum, se não é, é, é, <Bears> <ciba> <crossos> -sí, -sí, oh, oh, Mas um, sim, você, você, você, você, que eu você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, você, de você, você, você, nem a cavara, cavara, cavara. mas a cá, que está passado tá com compasso turco e a luz para mário. mas nada escutame. o que me com o não está santo de mas está permitindo a abertura da minha bem mas está porque me não ma outro di outro Humber. ai não ai não não e na minha bisavó. Tá para necessidade assim, tá, OK? Uau, que mar que tu não é, local tá que tá pensa. E e e uaca, eu tenho que compreender um cos. E disse Tu podia imaginar na conta pavo? De cada outro com morado aqui porque menos, de tá duro, não tá não tá fácil. E comprei. Tem biado, é, é, mar, que tá, tá um com esse é? Eita, entende, quem é aqui? Tá até atrás de Lomba e Jorce, Mochiquita Viva, kibu, a que é que passa? Me está papiando de roupa mas mais pro me que sei. Me está papiando de roupa e mais pro me com Arduga, pro me com Jesus sorge a noite. Ou porque me vai mais direto a ma cubo? E, que você está De la, tipo, Mari, que tá carpuzo com o botinho de lá, tipo, opa Mari. E sei lo qual com o que? me sabe um coso flat? Você sabe como a Miramari treinta de auto de outro homem? Então você sabe quem? Quem? De auto de chal. Ai, não é Ei, você sabe quanto bate que atende que payase aqui delante do banco? Pero Oswin. Oh, Pero Oswin oh, nada, bo. Ei, já me saí com a babá. Anto, ah, bo não, quase seguro. Porque conta tudo é minha história. Bo tenho bo que dou, bo tenho não? Anto tenho é que não me pisar, bo. Não pintar, não de a candela, ou por negócio limar se becan dela, bo tenho não? Porso então, já o ar que caba, me deu decidido para baixar camare, então vou acolher o nosso dia cá. Não posso não. Minou que tá bom amanhã, sai é verdade. Mas sua desesperação, nota pouco para experimentar, tem de Osswin? É, você cansava, você não? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que vamos, vamos, meu vamos, que <laughs> Bate no jaca E negue Boa, tem mar e bom para o controle para mim, não? Sim, sim, sim, sim Ok Minuto, minuto, nada, sai Quanto corra que é da cine assim, Ok? Vai, vim Ai ai Chal, tá bem Lá, Me seta cans Of me tinguei um outro San Nicolás, maneira Feliz estou. Ambar. Okay. Oh, um está comprendendo. Me dá para piano de roupa, mas prometo que sim. Me dá para de roupa, mas prometo que o mar do gato, prometo que o dia do sorte noite. Olha o que me vai mais direto. cubo. que você está ensinando? Você tem o carpuzo que carpusso, de lá e diz, Mari, esse é o é, tal como o sabe uma cosplay Você sabe uma a de auto de outro homem? E você sabe quem? Quem? De auto de cial! Ai meu Deus! Com... De como? De como? De qual cial não Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você não contra mim, que é que tem contra mim? que que tem contra mim que tem que buscar? Tu me dá o não? Não, amor. Você tem um invento de né, Não do Não, Não, é não, mas se é verdade, se é verdade, não é que está papia, se que me banda de mar, você está pode me dar altura em Missoura. Não, que você não a minha Não, o se sinta estranha, sua...